Olá pessoal, é, hoje eu estou um pouco tenso porque do meu lado aqui tem um professor de Jiu Jitsu então a entrevista tem que dar certo, ele tem que gostar, tem que se sentir bem para a gente não ter nenhum problema hoje nós vamos falar sobre luta, sobre Torá, sobre saúde e temos conosco aqui o prazer o professor Shimon Franco que vai nos contar um pouquinho sobre essa luta é, explicar para a gente, vamos tentar abordar um pouquinho sobre o que a Torá fala sobre isso então, professor Shimon, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal do canal. É, primeiramente, o Jiu Jitsu é um esporte que você trabalha muito o corpo inteiro. Né? E é um, é, um, é um esporte de defesa pessoal. Como é um esporte de contato, você está sempre... É, o, o mais fraco tem que ganhar do mais forte e o mais leve pode ganhar do mais pesado. Tipo o Davi Golias. Assim, Davi né? Golias, exatamente. É um esporte que trabalha muito a saúde, o cardio, a respiração. A, a parte da defesa pessoal em si, assim, eu falo muito que o judeu tem que aprender a se defender é uma coisa que acontece muito hoje em dia no, no dia a dia, no antissemitismo que existe Sim. então pelo menos o, o básico da defesa pessoal que a gente ensina, que a gente aprende no jiu-jitsu é muito importante para a vida do, do, do, do judeu, do religioso do... Sim, agora é, Shimon, professor Shimon, Sim. É, como você une a prática de uma luta né? que é uma que, é, que para as pessoas que estão em casa, para nós aqui, leigos também. É, é, Jiu-jitsu é uma... para a gente a gente lembra daquelas lutas MMA, né? agressivo, mas como você une é, essa prática de artes marciais com o Torá? Né? Como que a gente pode fazer essa junção? É, justamente por ser um esporte de defesa pessoal, ele, você está muito em contato com a pessoa a agressividade é do MMA em si, porque o MMA é um esporte que você começa em pé, você tem soco, você tem chute, no Jiu Jitsu não tem, é mais a mobilização, uhum. é, o cara que está em cima ele tem, que, ele tem que jogar, passar, ele tem que passar a guarda do cara, que é o cara que está por baixo. Sim. Então é como se fosse um xadrez, ah, né? Tem que usar a cabeça. A cabeça, e a gente tá toda hora na Torá estudando, a gente tem que estudar uma Gemara, a a gente tá sempre quebrando a... Sim. a... Eu, eu não sou muito de briga, tá? Sim, eu também não. Não, ainda <risos> tá bem. Tá bom. Sim. Mas eu me lembro quando eu era criança, eu ficava imaginando se eu tivesse uma briga, eu ia dar um soco na cara e o chute as minhas poucas brigas foi só um empurrão porque, sim é, né? é. a gente tem a gente ensina muito isso como a sair do, da, a de uma cabeça, situação né? é, usar a cabeça o raciocínio exatamente muito bom, muito bom esse é o mais importante né que e a disciplina que ele dá na pessoa de controle ah. na né? auto -control, exatamente aí. a pessoa que é tímida ela ela fica mais ela fica mais solta é, eu dou muito aula para pessoas especiais também autismo é, é pessoa, né, para autoestima Para autoestima, também. eu faço um trabalho corporal com as pessoas e, e falando um pouquinho da Torá. Me conta um pouquinho sua história, como você começou a praticar, porque na sua vida, como começou o seu pra... encontro com o Jiu-Jitsu? Né? Eu, assim. eu comecei a praticar com 13 anos, depois do Bar Mitzvah, é, por eu sofrer de asma, o médico me recomendou que eu que eu, que eu eu entrasse num esporte de alto rendimento. Então, por ser um esporte que você não para toda hora, você está em movimento aí eu, eu entrei no jiu-jitsu me apaixonei comecei a competir aí durante muitos anos eu competi, competi. Ah, no meio da luta eu tinha que usar a bombinha alguma coisa assim dava um Não, é, às vezes eu levava você a bombinha fala, como, é, como mas se, se conseguia? Mas... Tinha fôlego então no, no início foi bem difícil para mim né e, mas de acordo com o tempo foi melhorando, corpo foi se adaptando, foi se adaptando ajudou um monte, então. me ajudou muito, me ajudou bastante. Eu sofro muito de rinite alérgica, essas coisas, e isso me, me, me, me ajudou muito na época como, como adolescente também, no Rio de Janeiro, sabe como é Rio de Janeiro, então... Aquilo me trouxe um equilíbrio. Então me conta um pouquinho, você, você estudou aonde? Você estudou em estivar, você estudou em escola? Que, como que é a tua vida? Eu, eu fui estivar em Petrópolis, na né? estivar de Petrópolis. Sim. E alguns, alguns anos eu estudei em Israel também, em Tel Aviv, estudei em Jerusalém. Mas o começo foi, foi no Rio de Janeiro. Ótimo. E aqui, como você está em São Paulo? Como você chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo para estar tá mais próximo, da, da, da, porque aqui é mais fácil de ter o judaísmo, é mais, Sim. Tá, é mais fácil comer caché Sim. E, e, e vim por uma proposta de trabalho para aproximar jovens aqui, para trazer as pessoas para o esporte. Sim. É esse meu trabalho. Muito bom. É, qual a dica de artes marciais você tem para a vida judaica? Você pode trazer uma lição para a gente. Essa, essa coisa da doutrina, né? de, por exemplo, o Havruta, o judaísmo você tem que ter um Havruta né? uma pessoa para estar tá ali estudando com você, então eu, eu falo isso muito com meus alunos a gente, um precisa do outro, então eu gero muito a saúde da pessoa, do aluno não se machucar Sim. sabe, dele de estar tá em contato, de... olha porque eu falo assim, ah, se você machucar um amigo o que vai acontecer é que amanhã você não vai ter treino, porque tem um amigo também precisa treinar. Então... Sabe que tem uma expressão, né? Ou havruta ou mituta. Exatamente. Um é? precisa do outro, então a gente aprende muito isso. Você já transformou a vida de alguém com esporte? Bastante Conta um gente. Conta um pouquinho pra gente, assim, que uma história, assim. É, sem, eu já, nomes, sem eu, nomes logo. Sim, sim, claro. Eu já trabalhei em projetos sociais no Rio, um, próximos de comunidade. Então tinha muita, muita criança carente, precisava... Então eu, faz, eu fiz um trabalho muito forte no Rio durante muito tempo com projetos sociais, Sim. com pessoas carentes Sim. E eu trabalho muito com filhos de rabinos, então é, muitos deles são sedentários, estudam o dia inteiro Estão sempre na, no, sentando na postura errada, estão tá sempre estudando com assim então, eu trabalho muito a postura, o jiu-jitsu te traz uma postura, faz é, você. E tudo fica melhor, o humor fica melhor, né? tudo fica melhor, claro. Com certeza, com certeza. Né? É importante, esporte, cuidar da saúde é essencial. É essencial. Muito bom. É, professor Shimon, você me contou que você passou por Israel. Sim. Né? É, como é lá em Israel essa questão do jiu-jitsu, né? Você treinou lá, você lutou? Que, que, como, me explica um pouquinho em Israel como funciona a luta. Sim, eu dei aula há três anos em Israel, em, em Tel Aviv e Jerusalém, formei campeões lá. Eu também dei aula nos Estados Unidos, também em Nova York, durante seis meses. E o, o jiu-jitsu em Israel está crescendo muito, está um cenário muito bom. É, agora mesmo teve um campeonato. E o pessoal de Israel ganhou, tá, eles estão sempre na frente, na, na Europa está crescendo. O judô também, né? O judô também está crescendo bastante em Israel. Mas hoje não é de judô, é jiu-jitsu. O jiu-jitsu em si é. é tá. O, o jiu-jitsu tá, tá evoluindo em várias cidades, sempre tem alguma academia agora. Tem pessoas de fora que estão indo fazer seminários em Israel. Tem, tá... tem rivalidade entre as artes marciais? Tipo, o jiu-jitsu é melhor que o judô? Não, não. A poeira? Não, não, não porque são filosofias diferentes. Ah. Como, o, como é diferente a técnica. Me conta um pouquinho, você tem um espaço aqui em Genópolis? Como que está? Sim. Me conta um pouquinho Eu abri um estúdio aqui na Albuquerque Lins. Sim. No início do ano vai ter turmas para criança, Sim. vai ter turmas especiais de defesa pessoal, turmas para as pessoas especiais. Que... E o jiu-jitsu tem alguma cerimônia? vamos dizer assim, algumas lutas, judô, me lembro que eu fiz um pouco de judô tinha um quadro de uma imagem de uma do um, um, mestre um que ser assim, meio que se curvar não, se curvar não não quer hoje, tem essas questões não não. Não. Eu não, eu não eu não faço esse lado não, sim. esse lado a gente, a gente só se cumprimenta normal se cumprimenta. tudo bem usa, Como usa vai? A, roupa? Como, kimono, é a roupa o kimono o kimono ah. e a kimono faixa o que é sushi kimono é, não. não o kimono é a roupa o, o uniforme que, que a gente usa para treinar ficou um pouco nervoso comigo eu tô com medo não que <risos> o que é isso existe o jiu-jitsu sem kimono também que eu, também eu também ensino lá também o jiu-jitsu ah, é. sem kimono. Então um judeu religioso pode pra, praticar sem dúvida, sem problema nenhum. Ele Não necessita praticar, para ele é importantíssimo, é muito importante. Tá, o que, que eu preciso para começar a lutar jiu-jitsu, fazer o jiu-jitsu? O que eu preciso fazer? Ué, é só ir lá no estúdio, <risos> só marcar uma aula comigo. Muito bom, muito bom. É. Bom, professor Shimon. é muito prazer. Muito prazer meu. Conhecer você. Muito obrigado. História. E é isso, fica aí a lição: corpo saudável, a mente saudável, né? Pra gente poder estudar agumará, borra fruta. Vamos com calma, né? Com calma, exatamente. Só no é. estúdio sim. Isso, é. Né? Então tá bom. Vamos amigos? Claro, sempre. Tá Prazer.